Mais um vídeo, é, olha, é por aqui? Não, não, não, por... não, é por ali. É, aí, a gente já começa, a corta! Bem-vindos aqui a mais um vídeo da série no Algarve. Estamos aqui com, com o amigo Pedro e ele está-me a dar mais uma vez, já é o segundo gajo que me está a dar o privilégio de andar num Turbié. Eu andei num há coisa de. no início do ano, se não me engano, se não estou enganado, acho que foi no início do ano, vermelho. Então é Bordeaux, não é vermelho. É. E agora andamos mais uma vez num turbier. Não está original ou está original? Mais ou menos original. Não vamos revelar já, deixa. Hã? Mas podemos dizer à malta para introdução que... Original. Tá original. original não está. Não está. Tá. Olha, eu andei a filmar ainda há bocado é para ali, não é? Para a esquerda. Eu não conheço esta malta, não conheço aqui a zona, eles vão ter que me dizer tudo. Não está original, ou seja, a malta já pode esperar aqui um turbier com fita da mina. É isso. um pouco, um pouco. Posso dar um xirinho? Pode avançar. Ah, então só mais um xirinho. Ah. Bem, fiquem por aí, deixem rodar aí a... a introdução, que a gente já vai dizer o que é que o carro tem, o que é que faz, o que é que... essas coisas todas. Vais revelar tudo? Ok, vamos pode ser? Vamos ficar para isso. Então vamos lá! para a câmara que quiseres. Olá! Obrigadão por me deixares andar aqui Olá. no teu turbier. Atenção, este turbier já foi filmado pelo Rico FAZERES, o nosso amigo Rico do GAMING, foi pai, há quantos anos? Dois anos, não, dois, dois, dois, dois, dois anos mais anos. ou menos, dois, três anos. Mas o Rico filmou o carro à maneira dele. É então, um Fiatune. É um Fiatune tourbier de 1989, uh, 1400, é um... Yeah, Agora o Iur vai filmar o carro à maneira do Iur. Rico, se fores ver o vídeo, grande abraço. És familiar dele, não é? Sou familiar. A minha mulher é a prima do Ricardo. Ok. Grande porré. Cinco estrelas. ele deu gás? Deu gás. Deu gás? <risos> Ou achaste que ele... Deu um bocadinho. Deu de um, de um, de um bocadinho. Eu gostou. Olha, fala-me deste carro, antes da gente ir às, às modificações. Uh, modelo, ele é um racing, não é? Não disto, é um racing, é um fiatuno turbier, já coloquei alguns extras do racing. Que ah, é a carpete, não é? a carpete, os, os cintos. cintos, o volante, ah, pronto, são estas que eu coloquei. De resto está tudo dentro mais ou menos do original. Tem gente 15 para fora, não é dele, tem a gente. 13, esta gente é de carro? É do Tempra Do tempera? Sim. ok. E do tempera, do croma, usava esta gente 15. Uh, pronto, optate, é mais seguro para mim. É A estabilidade esta é outra, esta habilidade é, outra é? Esta habilidade é outra, está um pouco rebaixado, tem amortecedores, tem molas, uh, pronto. A nível de molas e uh, amortecedores, o que é que tens? Tem tens é? é molas e amortecedores. Tens ideia de quantos centímetros baixou? Recordas? te 3, 3,5. 35 por aí. É, porque ele não está mesmo com aquela medidazinha, né? Ah, tá. Nem é muito, nem é, é pouco. Está é bom, verdade. não mexe, que é, estraga. É, é isso mesmo. Ai, isto Pois, podes acelerar, ó é? Né? Posso? Pode, vai. Quinta não, terceira. Não que eu vi lá da caixa. Eu a querer estimar que esta moto pode acelerar. Pode acelerar. Esta de segunda para, para quinta, vá vai lá, para cima não faz mal. Quando é para baixo é que faz mal. Olha, a nível de... De estética, basicamente é só que tem rejante, rebaixamento, só, rejante e rebaixamento, tudo, mais, tudo o resto é, é original. tudo é como ele nasceu. É isso mesmo, tudo original. Tente manter o mais original possível, Pronto, que é ah, para mantê-lo. É a segunda e a terceira? Segunda, dá-lhe. Olha, fala-me a nível de linha de escape, o barulhinho está porreito, mas tu não tens aqui nada muito agressivo, certo? Não, tem uma, linha, uma panela feita, atrás, artesanal, Tenho uma linha um pouco maior, que é para poder... Está aí que é 60 não? 60, é, senta. uma linha de 60, por causa do intercooler e do todo. Tem okay. pouca coisa. O intercooler não é? já não é o, já não é já o original? Já não é original, não. Tem o um radiador de óleo que é o original. Intercooler, injetores, linha de escada e panela artesanal. Ok, quais é o G, os injetores que tens? É do... É os injetores acima do... Não te quero mentir, mas é do G60. Do G60? Eu acho que sim. E o, o, tu que estavas-me a dizer ainda há bocado que era de regulamentos? De é qual, é? qual é, é um? a medida da compressora? Não, não tenho ideia. Já foi colocado há bastante tempo, não te quero estar a mentir. E eletrónica? Eletrónica não, é original. É original? É. Tem só os chamados truques na gota e tal. Isso mesmo. Tem a válvula de regulação de gasolina. Sim, deste-lhe mais uma, uma gota. Isso mesmo. E isso ficou o suficiente para a mistura ser acertinha, para não ver cá de detonações. Isso mesmo, nunca tive problemas. Mesmo. Nem charadas. É. É. Vocês não têm ideia. A pica que estes carros estão. Pá. Eu, eu filmo muitos carros novos. Vocês acompanham. É bom, mas é alguma coisa nestes carros velhos que me puxa para isto, é, pá. É, então tão bom estes gaia. É, lá, ele se vende. Não vende! Não, não vende! Não, não vende, não vende! Isto é a mesma coisa que irmos à, à Toys Arace, com os putos, com os nossos putos, mas há Toys Arace. Olha estes neckings todos, sabes quais vais levar? Nenhum! Não vais levar nenhum! Isto é o que esta malta me faz! Estavas-me a dizer para eu ter atenção aos vídeos do quilómetro do. aos, aos quilómetros no vídeo do, do Rick. E agora? E agora não fiz mil quilómetros, de certeza absoluta. Em três anos não fiz mil quilómetros. Vocês são criminosos ao ponto de ter um turbiais para não andar, A segunda história que eu me baseei no vídeo do Rico, era de um único teu, certo? Um amigo meu faleceu e o carro foi mudado pela família. Tentei, fiz algumas alterações em termos de motor, reparei lá no Rio. Ele vinha com alguns stresses. Vinha e depois por fora mantive original. Coloquei já esta gente 15. Vinha com uma gente com a aba. Tentei manter o carro mais original. Deixa-me adivinhar: agentes com a aba eram as Broco, não? Era uma. Era. <risos> o, todos os tourbiés é. antigamente era as Broco. que era tourbié tinha uma Broco. É era, como, era, era como quando saiu os pontos, muitos pontos tinham o TSW da Venom. É, é? é? isso mesmo. Parecia si é que eu era tive, para... Eu tive, Tivemos? eu tive. 27. <risos> ah, olha, eu sem querer acertei. Era os turbiéis com o Anjo e, e os é punts que as vendam. É isso mesmo. É, ser, era chapacinho assim que toda a gente tinha. E agora é os campos que as deixaram. É isso mesmo. Que a puxar a curvar, estou oh, nos certeza. meus limites, que eu não conheço o carro, não é, mas certinho, nem carro arrabiado de frente, ali puxar muito não, certinho, é, sim, se sim. calhar só preciso vai um Ferrari à tua frente, e eles tanto olham para o Ferrari como para o Fiat Já me aconteceu, pedir para parar, para mostrar o carro, para ver, é verdade, mais que uma vez. Esquece, esquece isto. Muitas pô. pessoas, é tive um carro desses quando era novo, e ou tiveram, é, ou conhecem, conhecem. ou aquelas alcunhas, os caixões com rodas e isso não sei o que, é, tinham estes carros, este, ou G40s, é. é verdade, é verdade. Ah, e são o melhor caixão que a gente pode ter, é o melhor caixão que a gente pode <risos> ter. E pode disparar e arranca de primeira para sentir -se é. qualquer coisa diferente. Bem pronto, eu vou encerrar o vídeo, deixamos isso para o fim, obrigadão por teres trazido o carro, eu Obrigado, faço, faço o arranco ao fim. Que eu, okay. Eu pergunto sempre à malta se posso fazer o arranco ao fim do vídeo. Pode tu já disseste antes de eu perguntar. Portanto, damos aqui o um vídeo como encerrado. Agora fiquei para o fim que eu vou deixar arrancar. Mas está uh, feito o vídeo. Queres de deixar acrescentar mais alguma coisa? Só um pormenor do carro? Está tudo bem. Quero agradecer. Obrigado por teres vindo ao Algarve, tá, Obrigado. Eu espero. que gostem. gostem. E... Um espetáculo e sempre puderem. Sempre que houver máquinas a gente volta. É isso mesmo. Bem, na descrição vai estar as minhas redes sociais todas. Se aqui o amigo quiser deixar a dos mecânicos, quem, quem ajudou, quem pintou, quem puliu, vais-me mandar que eu coloco tudo na descrição para, para todos os intervenientes no projeto terem os devidos créditos. Na claro. Minha parte espécie me Fiquem bem. Tudo bom para vocês. Vou dar e um só gás... nosso amigo. Vou dar só um gás de segundo e depois a gente já faz ali para parar. Pode ser? Vocês viram que devido à autorização do, do dono... Pá, eu vou tentar, não estou habituado ao carro, vou fazer o melhor que sei. Mais menos Estou habituado. E já vamos fora da lei. Não é? em tão poucos segundos.